Olá tudo bem aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e nesse vídeo eu vou mostrar para você uma forma bem simples muito fácil de clonar páginas no WordPress tá essa funcionalidade é muito muito muito interessante para quem trabalha como afiliado, que pode trazer a página do produtor para sua estrutura própria tá ou seja se você quiser ter a ah, o promover o produto né, de algum produtor e você quer ter a, a página desse produtor dentro do seu domínio, você vai conseguir fazer isso de uma forma bem simples, bem fácil aqui com o superlinks, tá? Mas antes disso, já vou te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho, ok? Então vamos lá, eu vou pegar como exemplo aqui a nossa página do template Avenger, tá? Essa é a nossa página oficial aqui e agora eu vou mostrar como clonar ela em muito rápido, em segundos, né? Então vamos vir aqui, eu tô com o plugin uh, Superlinks, né? Então vamos criar links adicionar novo. Aqui eu posso adicionar uma categoria, então vamos colocar aqui categoria teste. Pronto. Aqui vai ser Avenger. Aqui vai ser Avenger 001. Certo? E agora o tipo de redirecionamento. é aqui que usar a função clonador, tá? Aqui nessa parte você deve pegar a URL do produto, ou seja, da página do produto que você quer quer clonar, tá? Eu recomendo você pegar a página original, o link original do produtor, tá? Não pegar junto com a referência de afiliado. Mas você pode fazer isso, mas eu recomendo você pegar assim, ó, tá? Então agora você vai colocar aqui, certo? E aqui, ó, tem algumas funcionalidades também que é a possibilidade de você trocar os links, uh, os links da página. Então, vamos supor que você quer clonar a página do Avenger e você vai querer colocar os seus links de checkout agora nessa página. Então, você vai poder trocar esse link. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui. Ó, eu vou co clicar com o botão direito em cima, copiar link, que é o link do checkout. Eu vou vir aqui e vou colocar assim. E agora eu vou ter que colocar um novo link. Ou seja, seria meu link de o seu ser um afiliado no caso o seu link de afiliado né do check-out para esse produto daí você tem que pegar o seu link de lá do check-out e colocar aqui eu vou usar o próprio link do blog tá então eu vou pegar aqui só como exemplo para você entender e aqui tá novo link e assim eu posso fazer com vários links, tá? Você pode trocar imagens e texto. Então Vamos supor que você queira trocar alguma imagem. Eu não recomendo fazer a troca de imagem em é, páginas de venda de produtor, né? Não recomendo, a não sei que seja muito ruim a página, né? E você queira muito promover esse produto. É, talvez em páginas de iscas digitais seja interessante trocar a imagem. Mas tem a possibilidade. Caso você quisesse trocar essa imagem aqui, você faria exatamente igual no sistema aqui. Nós viemos, viemos aqui, ó. E. Clica com o botão direito, copia a URL da imagem e coloca aqui. Certo? E depois você vai ter que colocar aqui outra imagem. Então eu vou trocar aqui. É... Vou colocar essa daqui. Copiar o link da imagem. Vou trocar essa por essa, tá? Aqui. Agora, vamos supor que você queira mudar um texto, uma chamada, uma coisa na página. Você pode pegar, então, um, por exemplo, seja bem-vindo. Aí vamos por, você vai abrir aqui uma nova opção, vai colocar aqui e aqui você vai colocar Seja muito, tá maiúsculo, para você perceber, muito bem vindo. Tá? E agora eu vou salvar, tá? Se eu quiser colocar mudar mais texto, eu vou clicando aqui e aqui também. Eu vou salvar. Ele vai clonar essa página, pronto, já clonou, é muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. Agora eu vou abrir ela aqui e vamos ver a mudança. Pronto, tá aqui. Agora a gente vai ver a mudança que começa aqui, né? A gente mudou a imagem, é né? tiramos aqui de baixo e colocamos ela para cá. E aqui, seja muito bem-vindo. Tá, então mudamos o texto aqui. O link já tá levando para o meu blog. Então é muito simples fazer essa clonagem. Então, e com essa funcionalidade do superlink, vai ficar muito simples fazer a clonagem uh, dos produtos que você promove e ter essa estrutura própria de uma forma mais simples para o seu negócio. Eu espero que você tenha gostado dessa super funcionalidade do Superlinks e eu vou deixar o link abaixo do Superlinks para você saber o que mais esse plugin pode te ajudar aí no seu negócio. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais.